E eu queria te convidar a espalhar essa boa notícia, espalhar essa live por aí. Vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele fez todas as coisas e com Ele tudo se fez Ele é a vida de Deus No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus as coisas, e por ele tudo se fez, ele é a vida de Deus, e o verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. O princípio era um verbo e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele fez todas as coisas e por Ele tudo se fez Ele era a vida de Deus o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, oh, cheio de graça e verdade, e vemos a glória do Pai em Jesus. A salvação está em teu nome Jesus Deus, Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, exaltado seja o teu nome entre nós, tu igreja adora, Jesus, Filho de Deus, Jesus, Filho de Deus, a salvação está em teu nome, Jesus.